Fala, player! Beleza, Will? Aqui. Você está no canal City Games e hoje a gente vai para o quarto episódio de Spider-Man Miles Morales. O jogo tá top, top, top. Já estamos aqui com 17%. Lembrando que eu estou jogando toda a gameplay no PlayStation 5 no modo desempenho a 4K 60fps. E vamos continuar o game aqui. No último episódio a gente descobriu que a Finn é a pessoa que está por trás... Da, da, da Gang Underground. Ela fazia todo o trabalho de lá. Se eu tiver sorte, ela ainda faz. Não seria mais fácil ligar para ela e conversar? Eu não sei, cara. Vendo ela na ponte, eu não reconhecia aquela pessoa. Eu tenho que descobrir por que ela tá fazendo isso. Tá legal. Faz o que você achar melhor. Vai me avisando. Vou sim, mano. Galera, tem uns seis pontos de habilidades. Então já vamos viu que a gente consegue mudar aqui, são seis pontos, é isso, seis pontos de habilidades, nível 7, uh, esse aqui aumenta o alcance do dano da área do soco Venom, permitindo que mais inimigos sejam atordoados por Venom com impacto, isso aqui é bom, dobra a duração do atordoamento do Venom, isso aqui também é bom, uh, vamos ver para cá, segura para executar um puxão oportunista, depois de arremessar um inimigo com o um combo corpo a corpo. Ataque Venom. Bom, isso aqui não é tão legal. Isso aqui. Energia de camuflagem recarrega 20% mais rápido. É, legal. Deixa eu ver até como funciona isso. Bom, e aqui habilidades. Disponível no Super, no super West Side. Que é aquele de pulo. Depois que pousa. Bom, eu vou... Vou pegar esse, eu vou liberar isso aqui para liberar os outros também, Liber... vou liberar um de cada, para eu liberando para eu ter mais opções depois, puxando o português. agora está disponível na lista de golpes, tá, vamos ver isso aqui, os inimigos atordoados por Venom recebem 50% de danos de ataques básicos a mais de danos. Os inimigos atordoados por Venom que são atirados contra os outros causarão atordoamento Venom. Não. Uh, atacar enquanto camuflado gasta menos energia da camuflagem. Tá. Uh, Dobra duração do atordoamento. Vou nesse aqui. Que é o mais. Que é o que eu, que eu vou usar mais, praticamente, né? Eu tenho mais dois. Finalização geram um 40% de uma barra. Finalizações geram 40% de uma barra Venom. Enche. Isso aqui é legal. Segure para puxar armas e arremessá-las com Venom. Elas explodirão e causarão atordoamento com Venom. Isso aqui é legal. Ah, os inimigos atordoados por Venom. Que são atirados contra os outros. Que um atordoamento. Bom. Bom. Eu vou abrir mais um aqui. Para ver as outras opções que a gente tem. Aqui não está liberado ainda. Então eu vou nesse aqui. Inimigos atordoados Recebe 50% de dano a mais Então aqui acabam as habilidades, missões, dispositivos Então aqui a gente consegue Aumenta a capacidade máxima de munição do lançador de T em 2 Beleza Eu quero saber é, Poço gravitacional Trajes Mapa Traje eu vou com esse mesmo só quero saber como que eu... Fico invisível Eu vou descobrir já já Vamos lá na, na garagem da mina lá. Aquela traidora Aquela ladrona Roubou meu coração Explosões Uma ponte caiu no meio da hora do Graças aos céus que ninguém morreu Mas não podemos contar Não com gostei só. dessa nova voz do Jota Jota um... Alguns dias depois Durante a suposta Tempestade do século Da qual os noticiários não Adoro fazer isso aqui, velho Passar no meio do, da caixa d'água Bom, há muitos culpados nessa história Incluindo os bandidos do One Apesar disso Seria um abandono do meu dever, se eu não frisasse o ataque do Crowd, era apenas um assalto a um carro forte. Até que o ajudante mal criado do Spider-Man apareceu e tentou cuidar das coisas sozinha. A loja tá lacrada. Hum. É triste ver ela assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. Difícil com essa roupa, né, querido? Vamos lá. Quanto a poeira, a faxineira deve ter pedido demissão um monte de equipamento aí, ó Alguém deixou as luzes acesas, Eu busque provas Os livros da ESU do Rick Ele estudava à noite para trabalhar na loja de dia Nossa, ninguém parava o cara Ninguém parava o cara, velho. Vamos pra cá só pra ver Como se tem alguma eu coisa. Eu de brincar de esconde-esconde com a Fim aqui. Porque ali é um, um, um PS Vita ali, ó. Um PS Vita ali embaixo. Vamos lá ver. O que que tá rolando? Alguém deixou as luzes acesas. e achou, hein. Uma ideia da Roxxon de Ella Sterling. Mas a foto é da Finn. Hum. Hum. A Finn ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. A menina está envolvida, até tá o pescoço. A equipe toda que criou o um uniforme ficou doente. E peraí, o Rick era o líder? É né? o chefão. O que, que mais tem aqui? Tem uma parede ali. Algum tipo de remédio? GCSF para tratar a redução de medula óssea. De quem era? Alguém tá doente, hein? Atrás disso Era mais fácil dar uma... Aí sim! Tem que ser um soco o vena! Ah tá! Isso é uma sala secreta! Ela aí! Ó. Achou! deve ter criado todo o equipamento do underground. Nós dois usando máscara. Que doido! De vídeo de seis meses atrás. Ih, mano. Fazendo upload de teste. Minha equipe tá doente. Mas o Krieger ainda não admite que é o uniforme. Ixi, ah, temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Highland hoje, antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles estão pulando etapas. Ignorando relatórios, não posso deixar perverterem meu trabalho assim, Fim. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo, e aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o Noforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta para salvar Nova York? Pronta. Ixi. Não. O que aconteceu? Tem mais um vídeo. Ih, mano, a menina tá. Oi. Droga! Não enviou. O celular deve ter quebrado. Caraca! Não vou deixar essa noite sem vão. Eu prometo, Rick. Ih, mas será que o cara morreu? Estavam tentando acabar com o projeto no form, mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear, anda, tá. <risos> anda. Puts, ixi, já era. Ixi. não deu. Ah, legal. Oh, tá valendo ali, caramba. Pressione pra cima para alterar a camuflagem. Falei aqui, eles tá eles que eles iam explicar. O que? Que estranho, velho. Perigo. Segurem. vai nessa, querido. Nossa Senhora, vai deixar marca, vai deixar marca mesmo. Não. Ah, já era. E aí, curtiu, vruchu? Tô a sua cara. É isso? Já era. De volta o computador. Caraca. Se eu achar o celular da Fina, talvez eu entenda o que aconteceu com o Rick e por que ela virou a Tinkerer. querer. Cara, Pronto. o uniforme dele Vai tá sujo, um velho. Vai levar nada de lá? Quem que é o... Pra onde a gente vai agora? Vou ligar pro e deixar ele por Nível 8 Oi, achou alguma coisa na oficina da Finn? Achei Eu sei porque ela tá fazendo tudo Aconteceu alguma coisa com o irmão dela Alguma coisa ruim? Ah, com é o irmão dela é. O Rick trabalhava na Roxo ele era o cientista-chefe do Nuform. Nossa. Parece que o Nuform tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala para todo mundo que é seguro. É mentira! A Fin e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu tenho que pegar ele. Escuta. e captura. Atacando o Spider. Vai, meu amigo. Dá nada aquele velho. Spider. Agora tu pega. Moscow. Sumiu. Que safadinho. Vem de bazuca. Fim da gangue corporativa de sequestro. Lance quatro inimigos no ar, beleza. Não consegui lançar. Cara, mas você viu o dano que a bazooka faz, velho? Caraca, tem que tomar cuidado. O laboratório de pesquisa da Roxon. Foi aqui que o projeto no NoFarm começou. Prédio todo black. O celular da Finta tá lá dentro. Eu acho que eu encontrei uma entrada. Só precisa desligar ali, né? Porque o produto tem escudo de alta voltagem. O que alimenta ele? É bom que tragam logo. A gente tá muito exposto agora. O que, que alimenta o negócio lá? está ali? Nossa, a ordem é seu. Já era. Beleza. Beleza. Agora é entrar no prédio. Vai. Quarto-circuito. Absurdeu energia queimou o gerador. Não acredito que deu certo. Isso é um crânio, Entrei. mano. Esse ventilador não é para spiders. Hum. de um laboratório cheio de guardas armados As férias estão diferentes esse ano Eu devia estar tá em casa cochilando Jogando videogame pra caramba E me matando de comer panetone <risos> Esse é dos meus velho Comendo panetone ainda Vamos discutir o negócio Certeza mentiu no currículo. A galera vai ficar com calor aí. Ah, meu traje vai ficar fedido. Ah. Cara, pra onde eu vou? Tem alguma saída aqui? Vai ah, ter uma saída lá em cima. O rastreador mostrou que o celular tava bem abaixo do térreo. Olha ah, o tênis dele, que animal. O zíper ali, ó. Ele não usa a bota, né? Ele usa o e um tênis. Ele é uma fã no sistema Rhizauton Step. Tipo é alguém do underground, mas Spider-Man, o Tinker, print. o senhor? Beleza. Eita. É o tio, é o tio dele. Nossa, Miles. Pra um cara magricela, você bate forte. Tio Aaron, Você é o Prowler? Meu pai tava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Uh, teimoso igual seu pai. Tá bom. Mas vamos fazer do meu jeito. Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança pra te avisar. Minas remotas. Use elas se o bicho pegar. Não seja pego. Ó, o cara é um. Tem um traje animal, hein? Tá vendo o duto com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora foco. Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas. O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Não, isso foi no Halle. O Rino detonou uma usina elétrica inteira. Pode ter prejudicado mais de um bairro. O que é que você tá procurando? O celular. Lastreiei o sinal. Que animal? Já era o que eu vou que é mais embaixo do prédio fica no fundo do silo do reator. Então é para lá que eu vou. Temos um homem abatido. Atenção! Atenção, o quê? Tchau. Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório depois pro reator. Um, um reator de nuforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Onde? Ali em cima. Oh, cara lá. Oh. Oh, filho do Dr. Octops. Estamos tentando fazer mais, mas o Jameson não deixou anotações. E? Bom, eu Sabia que esse cara era do mal daí? Ele não forme sobreviveu ao incidente na ponte. Se a gente tivesse acesso a ele, acha que não teria te dado? Se eu tivesse. Eu sei, Sr. Crigger. Eu só quero deixar claro que sem o recipiente Esse cara é o filho do Dr. Octops. Estou um fazendo tudo o que posso para encontrar aquele recipiente, mas agora você me ajudaria muito se voltasse para o seu laboratório e fizesse seu trabalho. O bagulho está pegando, mano. O negócio tá pegando. O Cregger tem um trazo E aí vai contar de quem é o celular que está procurando? De Team querer? Você vai falar porque tá me seguindo? Para te proteger. Você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria para tomar conta de você. Não acredito que meu tio é um o Brawler. E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você tá perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Os caras não caíram. Isso aqui é mira, querido. Beleza. Nossa, uma moqueta na cara. Valeu. O silo tá do outro lado da porta protetora. Usa aquele terminal pra abrir. Bora. Peraí. Tem mais laboratórios na cidade? Com reator de uniforme em todos. O uniforme deixou o Rick doente. Eu tenho que desativar eles. É, a gente tá. tá... Pega o celular e cai fora daí. Foco! Vixe, galera. Vai. Cadê? Logo os seguranças estão aí. Caraca, alimenta a instalação toda. O celular tá bem lá embaixo. Eu tenho Nossa. que um jeito de passar pelo ventilador e por aquela galera também. Lembra do que eu disse? Não seja pego. Vai ser difícil aqui, hein, galera. galera. Tem uns cabos de aço aqui. Caramba, vai estar tá difícil, mano. Seguro, beleza. A gente precisa eliminar os Sniper primeiro. Toma cuidado com as aranhas. Seguro. Beleza. Agora presa. Nossa, bem não. Benistombo. Seguro. Oi, King. Eu só tô ligando pra ver se você não se machucou. Ou... Tô de boa, mano. Valeu. Na real, meu tio tá aqui me ajudando. O funcionário do metrô? É. Né? O lance é que ele também é o um Prowler. Longa história. Tá tudo bagunçado, hein, mano? É. O Prowler? Aquele ladrão que se veste de roxo? É isso, ladrão. A gente não virou parceiro. É só dessa vez. Seu tio é o Prowler? Que, que loucura, mano. Que loucura, loucura, loucura, mano. Loucura demais. Eu tenho que te agora. Beleza, estamos oh, conseguindo pegar todo mundo. Mais um, beleza. Liga mais um panguão aqui. Quem Acho que só falta um, galera. aquele abraço. Aquele abraço. Já era. Foram-se todos. Anda logo, sobre. Tô tentando desligar as câmeras e os alarmes para impedir que apareçam mais deles. Rompa os fios em cima do ventilador que ele para. Valeu. Tem que desligar o ventilador. Que filho ali. Agora os Ah, hélices giratórias da morte. Saque. Beleza. Beleza. Tudo pra pegar um celular. Tudo pra cada namoradinha. Ah, não. Não. Não. Ah, você assim é já, né, velho? Tá bom. Câmera, vídeo. Achei. Não, manda pro teu WhatsApp, pô. Tá. O despejo do núcleo é um esforço pra dois. Você começa a anular daqui, eu confirmo dali. Primeiro passo pra destruir de vez o um uniforme. Tudo bem pra você? Destruir sua é invenção? Você tá vendo como eu tô. Né? Vamos deixar o mundo mais seguro. Pronto? Pronto. Fazendo anulação em 3, 2... Hum. Ih, mano! Não foi eu! Sabotagem industrial... Sério? Sabotagem! Ninguém vai ligar pra gente doente na periferia ou pra um engenheiro morto. Você é só o preço dos negócios. Não! Não! Não! Nossa, não! Velho. Não posso parar! Eu posso parar isso! Não! Vem cá! Vem cá! Não! Vem! Olha! Nossa, velho, o cara ficou desintegrado. queria salvar as pessoas. E o Krieger matou ele. Eu tenho que terminar o que eles começaram. Tio Aaron dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Você já pegou o celular. Agora vaza. Esse reator matou meu amigo. Eu tenho que desativar ele. Eu tenho que desativar de vez. Tio, me ajuda. Por favor. Uh, tio Aaron ah, vai pra trás. Valeu, tio É, é tipo gerador lá fora Nossa aqui, senhora gigante. O que você tá fazendo? Ah, Mães, você tá bem? Saia daí, cara Consegue se mexer? Sim Nossa, vai ele ganhou mais agora. Nossa, velho agora. Caraca, velho, olha isso Só mais um pouco. Não, velho Não consigo Segurar a energia Mario, fala comigo Tudo bem? Ai. Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Mas pelo menos desativei o reator. Caraca. Você tá quase fora. Ai, precisava muito desse celular. O que, que eu faço agora? Vai, garoto, não dá pra te alcançar antes da Roxon. Eu falei, manda pelo WhatsApp. Bom, agora chegou os malucos de escudo. Fica longe! Vamos levar você subir Falou, Capitão América? Falou, Rogers. Eles têm ordens para te capturar. Por quê? O que eles querem? Isso ah, a te interrogar. Não sei, não importa. Só não deixar. Segura aí. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Atacando Spider-Man! Tenta aí, droga. o expulso do sistema. Me um minuto, eu vou tirar você daí. Pronto. Finalização pronta. Já era. Antes que outros apareçam, nossa Brawler. funciona A coisa tá feia, mas bem feia. Relaxa, a gente dá conta deles. Eu não tô preocupado que A gente tá na linha do trigger. I'm a <laughs> <laughs> Nossa senhora, caraca, velho. A gente Fox, não tem tecnologia de supressão de Venom, alguns ataques aplicam o efeito de supressão que impossibilita o uso de habilidades Venom ah, Só agora você fala, depois que eu gastei tudo Pintar com a bazuca. pedindo pra eu sair? Daqui, Caraca. Eu vai pegar o metrô logo de... Tem que sair de vista. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Espera a Roxxon achar um alvo melhor. Não posso sair de vista. Ainda tenho que achar a fina. Sua amiga é a Tinker. Por isso você tá tão interessado não, Mano, vazou Não é só isso Eu... Eu tenho que proteger Nova York Use a fim. Fala que você quer ser do underground Você mandou eu não tirar a máscara Não diz que você é o Spider-Man Fala como amigo dela Não, ela é esperta demais é aí que você se engana Pessoas ficam burras quando se importam com mim Como você está sendo burro agora se Eu, eu a contei a verdade pra ele Pensei que ia me apoiar Esperava isso Já que era meu irmão Mas ele se afastou Se tivesse ficado quieto Talvez eu ainda tivesse família Você sabe o que tem que fazer O oh, luz do dia, o oh, louco espionagem ah, concluída. Nico do problema, fim? Não, não dá tempo de ver como tá a cidade. É mais. Miles. Sabe quantos seguidores você ganhou depois que o aplicativo foi pro ar? Que doideira! Eu sei que você não quer anúncios, mas eu tava fazendo uns cálculos e eu acho que a gente devia reconsiderar. Não. Tá, não. Claro Ganhar uns. Só uma ideia. E aí, você achou o celular da FIM? Sim. Mas. Ele derreteu quando eu absorvi a energia de um reator de Nuform. O quê? Como que você não morreu? Até pareceu que eu tava. Mas daí eu liberei toda a energia numa mini explosão. Olha, por sorte eu não destruí o laboratório inteiro. Cara, eu queria contar tudo sobre seus poderes novos. A dublagem tá boa pra caramba. O que eu vou fazer agora? O tio Aaron acha que eu devia pedir pra Finn me deixar entrar no underground. Aí eu posso pegar o uniforme pra ela não usar pra, sei lá. Eita, tipo, mentir pra ela? É, <risos> mas eu não tenho outras pistas. Sabe o que eu vou fazer? Não, uma lista de prós e contras não. Uma lista de pros e contras, sim. Eu tenho que agir, mano. Ah, tá bom. Bom, boa sorte. Se precisar, me liga. Tenho que agir, mano. Player, foi bem bacana essa missão aí. História se desenrolando. A mina do cara, que ele tá achonado, é. A, talvez uma vilã. Ainda não tá meio definido, tá meio cinza a situação. Então, player, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe Oi, amigos. e Parece coloque que aí nos comentários o que, que vocês estão achando da série, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com, Deus, com Deus, Deus, valeu e fui! E agora ele tá querendo um...